É o pesadelo do caseiro. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, Madá. Ah, tadinha. Uh, gente, é aquele moço da tornozeleira. Ave logo, porta, esse homem. Esse homem deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. O que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável? Do que é? Sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Mas dá pra você me diga, foi preso. Ah, para com isso. Falou que ele olhava a mão de todo mundo. dá, como é que a gente vai fazer para receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar morrendo com essa cara, não. Porque eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente. Não soube educar meu próprio filho. Oi, pessoal, eu conversei com o Edgar. E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. A única coisa que o Edgar pede é um pouco de compreensão nesse momento. Oi, meu amor, pode chegar. O patrão ficou maluco, hein? Olha os budas. dessa primeira casa com tá um, tapume é porque confiscaram os bens, né? Essa é daquele cara do negócio do helicóptero, preso. E vocês deram sorte. Olha ele ali, pega, pega. Tem que tá preso, mas é domiciliar. É você me irrita com essa tua alegria. De onde é que você tira isso, hein? Oi, Edmilson, eu não tô sendo presa, não, tá? É só aquele. Como é que fala o negócio? É... Condução coecitiva. É só coecitiva.